Fala, fala galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio aqui fazer a tag dos clichês. A gente viu essa tag pela primeira vez no canal de Maria Angélica Vamos ler E o quê? Ficou bem uma sincronia aqui O quê? O quê? E a gente resolveu fazer porque, enfim, né? Clichês, quem não gosta de falar sobre clichês Vamos você passar tá, assim. Você tá doido porque a gente foi tagueado por um Maremoto Ele tagueou a gente, então a gente tem que fazer Maremoto tagueou a gente Oi. Esse menino a pessoa em todo canto Primeira questão Quem eu escolho? Triângulo amoroso que você achou mais desnecessário Então acho que eu já respondi isso Mas eu vou repetir E pra mim vai ser cidades Assim, ele tem que ter, tem que existir, né, pelo pela história, mas... É. Eu acho que também já falei isso aqui, mas o, o meu triângulo amoroso, né, é de A Maldição do Tigre. Que é o primeiro livro da saga do Tigre. Porque, gente, é completamente desnecessário. Desde o primeiro livro, a gente sabe o que, é que vai acontecer no último. E eles ficam protelando tela nessa história, tá bom? 2. Soltou o ar que não sabia que estava prendendo. A última vez que você lê essa frase. Eu vi esse vídeo pela primeira vez, no é E eu nunca tinha prestado atenção nisso. Então isso é uma praga. Você começa a ler essa frase em todos os lugares que você olha. recentemente na época que eu vi o vídeo dela... Eu estava lendo fangirl, eu tenho quase certeza que se não tinha essa frase, tinha uma frase muito similar. Então, fangirl de Rainbow World, meu Deus do céu. Eu não tenho certeza, na verdade, se tinha essa frase exatamente, mas tinha algo muito parecido, que foi em dois garotos se beijando. Porque tem aquela questão, eles estão se beijando sem parar, aí tem alguma coisa a ver com a respiração, não lembro é direito, não. 3. Oi, já te amo, o Insta Love mais rápido. No meu caso, vai ser a probabilidade estatística do mal pena vista. Pelo título, a pessoa já sabe, né? Porque o livro é super curtinho e, e conta a história de, sei lá, de um dia, então... Ai, gente. Eu achei que teve mais ou menos uma coisa parecida. Não foi, tipo, amor, paixão, perder a primeira vista. Mas foi em todo dia. Quando acontece lá o movimento, já rola uma, uma desestruturada no sistema. Quatro é uma bigorna nos ombros. O personagem que carrega toda a culpa do mundo. Ah, eu consegui pensar nessa, mas eu coloquei de ordem de ligações. Não é culpa do mundo, mas é culpa do caso, do problema ali do casamento. Ela, ela leva. Eu não lembro de ter lido muitos livros que tenham esse, esse né, coisa no meio. Então, o que eu lembrei foi, na verdade, o mesmo que Maria Angélica usou, que é Jace, né, de Cidade dos Ossos, dos Instrumentos Mortais, porque ali é drama, viu? Porque pra ele, o mundo tá dando errado e a culpa é dele. O 5 é o complexo do melhor amigo, que é aquele que sempre se apaixona por, ou é a paixão do personagem principal. Esse eu também fiquei com uma dificuldadezinha, mas eu resolvi colocar acho desastre pelo sentido de que é aquela história que, ah, vamos ser amigos, não sei o que, aí não rola o seu amigo, sabe? Aí se apaixona. tá é, é clichê. Você sabe que não, não fica só na amizade, né? Não botei nenhum não. vocês <risos> é o intelectual. Que é o é Um personagem né? muito super inteligente que ele fez se sentir estúpido. Ah, eu não vou lembrar do nome dele, Mas é o um protagonista de Projeto Rosie Rosie <risos> Não sei. Enfim. Ele é bem... Bem nerd. Bem... Eu fiquei tipo, what? Eu coloquei Mark Watney, que é o cara lá do Perdido em Marte. Ele é muito inteligente, rapaz. Mas também ele estudou tranquilo, né? Fazer o quê? A pessoa como uma da inteligente é diferente. Mas ele é uma pessoa inteligente porque se virou. Sete é casal silêncio. Quando há uma falta de comunicação entre os personagens e você fica, ó, quer matar. Ao longo que eu vi essa tag, o primeiro casal que veio <risos> na minha cabeça foi Emma e Dexter de um dia. É o casal mais desencontrado da história da literatura mundial. Não existe. Pensa no time errado quando um quer o. Que aí eles vão conversar Aí eu já sei se os dois querem Mas eles não sabem o que eles querem Aí eles vão conversar Gente Não, você dá, não faz sabe, isso Não, dá, não porque... faz isso E é um livro todinho dessa conversa O casal que eu escolhi aqui foi Loto e Matilde de Destinos e Fúrias Eles né eles, têm, tipo, eles já são casados Vivem numa situação Vivem lá no relacionamento deles de boas Só que não se falam É um, é um segredinho pra cá, é um segredinho pra lá, sabe? Dá um ódio, porque é um povo manipulador é que... É cabaré. Então. Oito é o poderoso chefão. Personagens que são muito jovens, mas que têm cargos altos demais. não, eu, nesse. eu escolhi feios, feios do Scott Westerfeld, a série. Porque eles são todos adolescentes, né? Todos novinhos. E todo livro tem alguém que é o líder do grupo, pega um cargo de confiança e não dá certo. É bem ruim essa série. Uhum. De joelho. 9 é o engraçadinho chato, que é o que? O personagem que foi escrito, inventado lá com a intenção de ser engraçadinho, só que irrita, só irrita. Ai gente, a pessoa que me irritou muito foi backbone. É uma coisa bem pessoal, tem muita gente que gosta e tal. Ai, mas me deu uma preguiça, uma de. Minha amiga, toma um rumo na sua vida, Porra. por favor. Acorda pra favor. cuspir, agora pra cuspir, Ingrid! Aqui. O o quê? Não, que... não? não tá vendo? Não. Tá. Eu não fiquei com raiva, sabe, assim, muita raiva. Mas às vezes me dá uma agonia daquela Laila dos bons segredos. Ela é super legal, pô, melhor amiga, né, da, da outra menina que eu esqueci até o nome. Mas é, porque às vezes é abusadinha, chatinha, <risos> né. Aquele amigo, você, seu amigo, mas você faz, oh, peraí um pouquinho às vezes. 10 é o personagem principal coadjuvante. Quando o livro é todo, todinho, sobre o interesse romântico. A minha resposta não é só o interesse romântico, mas também o um, um interesse sexual, não né? é mesmo? do de, um lado do amor. É a mesma resposta. Eu vou é a mesma resposta. Vixe, bate aqui não tem condições, gente. A história toda gira em torno disso o tempo é. inteiro. A última questão, a décima primeira, é o leitor do Contra. Um clichê que você ama e não cansa de ler. No meu caso, é histórias não lineares. Apesar de ser um clichê, né? Porque a gente já sabe que tem... Só que eu acho que ainda tem como dar umas inovações. quando Você encontra um livro que é inovador, assim, e eu gosto muito, rapaz. Muito, muito, muito. muito. É bom, né? Tu vai né? Não, eu não botei nada pra mim. <risos> okay. Não consegui não pensar alguma coisa. Não esqueça que ainda tá rolando e a gente tá já na segunda edição do projeto Clássico Tube, né? Que é um projeto de leitura de clássicos maravilhoso que tá acontecendo. Tem um link do grupo no Facebook aqui no bote de descrição. Acessa lá e participa com a gente porque a gente tá lendo agora Razão e Sensibilidade de Jane Austen e vai ser, ó, sucesso. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um like. Inclusive, visitem o canal de Gabriel TV aqui, que taguiu a gente nessa tag. E faz o quê? Se inscreve se não for inscrito? E acho que é isso. É. Fica ligado nas redes sociais e valeu. valeu. A gente viu essa tag pela primeira vez no canal Maria Angélica. Vamos ler. Você fica o quê? De novo. Vai. Era uma brincadeira. Okay. A gente viu essa tag pela primeira vez no canal de Maria Angélica. Ah, pensei que ia falar. Vamos ler eu okay. falo ja, eu falo. É porque eu fiquei em dúvida, você falava não. Para... Tá. <laughs>